Tá? Continuando, então, agora sim. Para que eu possa traçar o círculo aqui, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos é, gravar, marcar de 1 um em 1 um centímetro as minhas circunferências. Então, eu marco aqui, ó. De um em um centímetro os pontos para as, as aberturas do meu compasso, certo? Então vamos lá. Posiciono a ponta seca, ajusto o compasso exatamente no ponto. de um centímetro, e no sentido horário, eu vou traçar o círculo. E assim consecutivamente, o mesmo ponto, ajusto o compasso para o próximo ponto, e no sentido horário, vou traçar segundo círculo, ajusto novamente no sentido horário, eu traço o terceiro círculo. Observa aqui, o quarto círculo, ele sai fora do retângulo, então eu vou parar na borda desse retângulo, posiciono, traço, continuo aqui, ó. a mesma coisa no quinto ponto, ó. começo aqui, e vou laçar, depois continuo aqui, de forma que eu tenho essa circunferência exata, começando na borda do meu retângulo, que eu vou reforçar, certo? Para que vocês realmente enxerguem aonde que é. O retângulo nós estamos trabalhando. Vou reforçar aqui, ó, para que a gente possa partir para o segundo retângulo. Lembrando que o posicionamento do compasso ele vai seguir exatamente as medidas e as aberturas conforme eu preciso traçar esse círculo. O segundo exercício ele está relacionado aqui. Então eu preciso achar o centro desse retângulo de cima, né? Então Vou proceder da mesma forma que nós fizemos anteriormente, né? Utilizando a maior diagonal. Aqui eu já tenho dividido em duas partes, então eu só preciso achar esse lado aqui. Posiciono a lapiseira exatamente no encontro e traço achando, então, o centro desse meu retângulo. Se é o mesmo, né, esse ponto aqui, eu vou traçar já os dois retângulos, olha só, posiciono ajusto, estabilizo e vou traçar cuidado para não escapar e você é, ter imprecisão é, precisão na hora desse traço posso como esse segmento é semelhante a esse utilizando esse único ponto eu traço Divido aqui em quatro partes e essa em duas. Certo? Bom, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos traçar o exercício fazendo semicírculos para que eu possa ter aqui a simulação de uma elipse. Como nós vamos proceder? Eu vou encontrar aqui, ó. Utilizando essa lateral, vou criar aqui ó, um quadrado. Né? Então, vou traçar o quadrado utilizando o esquadro de 45, sempre ele. que é o mesmo das no... exercício das noções gerais. Então, perceba que se o meu traço estiver certo, eu tenho aqui um quadrado. Esse quadrado, eu vou achar o meio do segmento que é aqui, então vou identificar, e o meio do segmento de cá, utilizando esse ponto central. E vou traçar o semicírculo, utilizando esse quadrado como referência. Então olha só, centro no lado que eu achei o círculo, ajusto a medida, para exatamente no ponto de encontro, que deve coincidir com o ponto de encontro de lá. E traço apenas o semicírculo. A mesma coisa daqui. É a mesma medida. Então tem que bater, ó. De forma sempre no sentido. Horário. Observa que eu não estou mudando as medidas, porque aqui eu tenho um quadrado, certo? Posiciono. Tenho certeza que está no ponto no ponto que está marcado pela intersecção das duas linhas e no sentido ó, horário. Esse, então, é o segundo exercício da série uso do com um passo nós vamos ter a sequência do exercício do lado de cá que é a continuidade ou seja a, a ampliação né desses ou ampliação ou redução de desses semicírculos no próximo desenho ok fica assim então no próximo vídeo nós vamos trabalhar esses dois retângulos. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.